Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. O que é que eu quero dizer com isto de dizer quem é que nós somos? É muito importante, e escrevam isto, é extremamente importante conhecerem-se a vocês mesmos. Conhecerem o vosso perfil de investimento. Eu vejo as pessoas a cometerem muitos erros de investimento porque não se conhecem. E isto pode parecer uh, coisas de uh, lulalás, <risos> mas não tem nada a ver, ok? É mesmo verdade, isto vem da psicologia e se vocês não se conhecem, a vocês mesmos se vocês não conhecem o vosso perfil de risco, vocês vão entrar por caminhos que não devem, vão investir em ativos financeiros que vocês não compreendem e vão cometer erros. Já passei por isso também e depois pus pés ao caminho e pus-me a conhecer. E nisto de, do perfil de investimento, Existem essencialmente três perfis, conservador, moderado ou agressivo, okay? Isto é o tradicional do mundo financeiro, usa-se estes três termos. E quem tem o perfil conservador, o que é que procura? Procura sobretudo a segurança, procura sobretudo assegurar que o dinheiro que pôs hoje a trabalhar para si daqui a 5 ou 10 anos está lá e procura sobretudo não se expor muito ao risco. Okay? Tem esta dicotomia. Segurança máxima, risco mínimo. E normalmente para, para conseguir reunir estas duas condições o que é que estas pessoas fazem? Renda fixa. Investem sobretudo em ativos chamados de renda fixa. Depósitos a prazo, certificados da forro e tesouro que já vimos que são produtos que não estão a render nada. <risos> neste momento, não é? Não há outra forma de o dizer. Não estão a render absolutamente nada. Então o perfil conservador procura sobretudo isto. Mais notícias, né? Mais notícias para estas pessoas. Como já vos mostrei, a banca portuguesa é das que paga pior pelos depósitos a prazo, os depósitos realmente estão uma miséria e que, mesmo o aforro, é extremamente baixo. Nós não conseguimos ter dinheiro absolutamente nenhum a partir daqui, ok? E não é por acaso que eu partilhei muito esta notícia, que é bem recente, que tinha mesmo este título. Quer perder dinheiro? Então deposite-o no banco. Quem é que é que viu esta publicidade? Digam aí quem é que viu esta minha publicidade. Por acaso gerou bastantes comentários e muita dinâmica porque realmente umas pessoas sentiram na pele, não é, que bem, eu também tenho dinheiro <risos> nos depósitos e estou a perder dinheiro, outras pessoas desacreditaram, não é? não estavam bem a perceber o que é que eu queria dizer com isso e acharam, inclusive algumas acharam que fui eu que editei <risos> e que puseste a mensagem e a notícia é da CNN, ok? E por isso têm também partilhei há uns tempos uh, no, no blog e no YouTube também podem encontrar a mensagem dos bancos centrais em que eu vos mostro realmente uh, porque é que o Banco Central Europeu, o Banco Central Norte-Americano, o Banco Central do Japão, etc, etc, não estão interessados em dar-vos dinheiro nos vossos depósitos a prazo, <risos> ok? E agora, no outro extremo, no outro extremo do espectro nós temos o quê? O perfil mais agressivo, aquelas pessoas que não procuram tanta segurança e procuram sim expor-se mais àquilo que tradicionalmente é considerado de maior risco. E então, estas pessoas normalmente investem em ativos financeiros chamados de renda variável, como o próprio nome indica variam, não é? E por isso vocês já estão a encaixar as peças do puzzle e estão a perceber ah espera, por isso é que ele dizia que a Bolsa de Valores todos os dias sobe e desce, não é? Exatamente, é um dos ativos de renda variável, são as ações de empresas cotadas em Bolsa. O imobiliário igual. É verdade que no longo prazo os preços vão subindo, mas volta e meia também as coisas caem. E há outros ativos como fundos de investimento, ETFs, etc. São mecanismos de nos expormos a certos ativos de renda variável e no meio, destes dois tipos de perfis, existe perfil moderado. Que são pessoas que tentam equilibrar a segurança e o risco, okay? não, não estão em nenhum dos outros dois extremos. Então, procuram ter umas carteiras de investimento, não é? Uns portfólios de investimento mais mistos, mais completos, com produtos de renda fixa e produtos de renda variável. Podem ter, por exemplo, certificados de forro e tesouro, mas também terem ações de empresas, empréstimos coletivos, imobiliário, criptomoedas, etc, etc. Há um equilíbrio.